Sejam todos bem-vindos à nossa Tiny House. Tiny House é uma mini casa sobre rosas, se vocês não sabem, né? Aqui é a área da sala, que vira também um quarto de hóspedes, porque a gente consegue transformar o sofá em cama de casal ou em duas camas de solteiro. E é a área onde a gente faz as refeições. Então a gente tem uma mesa que fica desmontada aqui contra a parede. A ah, gente arma tia. ela ou usa essa pequenininha para fazer as refeições. E eu geralmente trabalho aqui na sala, então... É um espaço bem ocupado. Fala, Aquela... galera. Bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas que vêm questionando esse grande sistema aí que nos aprisiona. São pessoas que são hackers da vida e conseguem aí traçar caminhos muito mais alinhados com aquilo que é importante. E os convidados de hoje são os minimalistas pés descalços, Isabel e Robson, que são hoje representantes aí do movimento Tiny Houses Brasil, são pequenas casas minimalistas né, onde você apenas tem à sua disposição o que é essencial, né? e esse movimento na verdade reflete um movimento de vida que eles fizeram, né, se libertando da prisão da CLT, né, de uma vida ensapatada, de uma vida que eles estavam sofrendo burnout. Né, com muita pressão, muita desconexão né, do que eles faziam. E eles fizeram essa transição para uma vida hoje muito mais leve, muito mais intencional, uma vida de liberdades, né, onde eles acabam é, viajando pelo Brasil, com a sua casa nas costas, né? então é uma casa móvel, é uma casa linda que eles vão mostrar para vocês aí como que funciona, ela é perfeitamente pensada, cada detalhe e você vai se espantar com a funcionalidade né, de uma casa que aparentemente é tão pequena, mas que traz tanto valor na vida deles. né? E eles deram uma aula sobre sustentabilidade, sobre trabalho com propósito e sem dúvida você vai se inspirar muito com a história deles. E antes de ir para Talk, se inscreve no canal, ative as notificações aí e assina o podcast para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas bora pro top! Sejam todos bem-vindos à nossa Tiny House. Tiny House é uma mini casa sobre rosa se vocês não sabem, né? Vamos ver só então, para pra gente começar aquecendo, mostra aí pra galera um pouquinho, vocês podem mostrar um, um, uh -huh. um pouquinho Sim, o conceito aí do... A Eu gente vou... vai devagarinho, porque, como a gente falou, nós estamos numa área rural e a internet é 3G. Então a gente não pode mexer muito celular, muito rápido, para não cair a internet. Afinal, moramos numa casa móvel, então a, a, a tecnologia de internet também é uma tecnologia móvel. Então por ser uma tecnologia de internet móvel, às vezes a internet... Você sabe como é que é, né? depender de tecnologia móvel, sabe como é que é. Mas vamos lá, começamos pela sala aqui no fundo. Vai lá, Bel, vai lá apresentar. Nós estamos com o nosso pequenininho ali, distraído ali no iPad. <risos> né? Aqui é a área da sala.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 É um espaço bem ocupado. Aquela janelona quadradona ali é um quadro, é o nosso, nosso cantinho de leitura, nosso cantinho de meditação. É o nosso Reading Nook. Não sei se vocês conhecem aquela janela infinita que tem nas Tending Houses. Algumas Tending Houses botam lá no alto, mas embaixo. Nem todas, né? mas principalmente as, as, é, as europeias. As europeias gostam bastante dessa, desse tipo de... Algumas Tending Houses americanas usam o Bay Window, que é diferente. O Bay Window é aquela, aquela que tem três janelas. Tem na, nas duas laterais e mais no fundo, essa aqui é diferente, é o Reading Nuke, ele é um, imagina um quadro, é como se tivesse um quadro, então você fica sentadinho ali, naquele cantinho, como se fosse um cantinho pra você botar pe a perna pro alto, deitar, fica contemplando as estrelas, é maravilhoso, cara, é delicioso. É. Agora vamos virar desse lado aqui rapidinho, agora aqui, ó. ó, ó, ó, agora vocês vão ver a casa inteira aqui, olha aqui, Então nós temos uma cozinha enorme aqui, ó, temos uma bancada aqui de, não sei se vocês conseguem ver, aqui nós temos uma mesinha pequenininha escondida aqui, nossa, e, e todo esse armário aqui é, é, são voltados para cozinha. Tá? É, todo esse aqui é a área da cozinha. E aqui desse outro lado, a gente tem um outro balcão, que é a área onde a gente guarda as nossas roupas, contando com esse armário aqui atrás, que peraí. é o cabideiro. Espera que eu vou inverter a câmera, peraí. Aí, fica mais fácil para mim. E aqui, esse também é uma famosa escada armário, que tem em várias tiny houses, a gente fez uma adaptação da nossa, quando você olha, na verdade, ela não parece uma escada, porque os degraus ficam escondidos. Mas era justamente pra gente ter um pouco mais de armários, porque essa casa ela foi projetada para dois adultos e duas crianças. Então, a gente precisaria de espaço para guardar a roupa de todo mundo. E aí, para subir pro quarto das crianças, a gente tira os degraus e sobe até lá. Deixa eu só subir um pouquinho e aí, aqui no, aqui no, quarto, quarto, no... Ah, tu vai já? Ó, oh, tá. só para ver se eu consigo mostrar... Não repare o quarto das crianças, tá bagunçado aqui porque eu já ah, é que ele tava de Lego. No... Ele não quis que eu Aí desmanchasse eu... a cabaninha. E eu A gente interrompeu interrompi a brincadeira dele ali, ó, que tem aquela cabaninha ali na verdade é uma caverna. Ele tá, ele tá no momento de gostar é, de RPG, então ele tá fazendo o Orc versus Guerreiros. Ali onde eu trabalho, né? basicamente, é, é, é, não é na verdade uma área de trabalho, mas... É, estamos usando no momento com essa pandemia, então basicamente a gente fica sentado ali, a perna entra naquele buraquinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, e fica aqui o pezinho pro lado de baixo naquela redinha ali, tá vendo aquela redinha ali, ó? Ah, legal, e né? essa parte de baixo aqui ele arrasta, né? Ele desliza, né? E aí vem o teclado. E aí, eu fico com, com uma ergonomia perfeita para trabalhar, né? E além disso, uma vista maravilhosa, porque nós temos uma janela aqui, né? Então, é uma casa completa, e banheiro. né? Esse canto aqui é o, o nosso, como fala? Catwalk, onde, onde a gente guarda todos os mantimentos, né? Então, é, frutas secas, etc. Blá, blá, blá, todas as comidas que a gente compra. Isso gente... aqui é o nosso, como fala? É a dispensa. A nossa dispensa. O nosso estoque. O nosso estoque. E aqui, aí, né? aqui tem o um banheiro no fundo. E tá? aqui no fundo é o nosso banheiro, né? O quarto das crianças e o nosso quarto são os únicos cômodos que a gente não terminou ainda o projeto. É aqui que vou... Ah, tu vai mostrar? Isso, vamos lá pro banheiro agora. Vai lá no banheiro, Ó, oh, tá aqui, hoje não tá caindo, tá indo bem, ó. Não, tá não fala, não <risos> fala. Não fala, que atrás, né? A gente tem um banheiro bem grande, uhum. é, não é muito comum nas tiny houses, as pessoas tendem a fazer banheiros menores, mas como a gente tem criança, a gente queria um banheiro que tivesse espaço também para ser área de troca. Então a gente toma banho, já se veste aqui, eu queria muito uma banheira, e é também a nossa lavanderia. Então a gente tem a máquina de e seca, tem o cesto de roupa suja, e aqui a gente guarda material de limpeza, essas outras coisas, então a gente tem o banheiro junto com uma... Lavanderia. Vassoura, roda, essas coisas ficam lá fora, aqui dentro a gente tem uma vassourinha de mão que é basicamente o que a gente usa para limpar a casa, porque é tão pequenininha que é super rápido de limpar o chão. É essa é uma tiny house a tiny house é feita para ser, ser isso mesmo, justamente uma casa com espaços multifuncionais né e o grande segredo da tiny house é justamente você ter os quartos no canto, no, nas áreas superiores, isso não é uma regra tá mas se você pode fazer isso vamos supor, pessoas que são mais idosas ou que não queiram ter essa, a, a, a cama no alto, pode fazer uma cama que sobe e desce, tem projetos assim no mundo inteiro, não, no mundo inteiro não principalmente no, nos Estados Unidos e no Canadá tem bastante projeto desse jeito e e também para fazer as casas as camas na, na área térrea, né? Então, como você pode ver, minha sala é uma sala que, que pode ser um quarto, um quarto de hóspedes, pode ser uma área de entretenimento, pode ser o, é, uma área de cinema. É, dá para fazer um quarto no térreo também, tem algumas que fazem e... E transformam em sala, ou fazem uma sala menor e fazem quarto, aí depende depende do morador. São casas customizáveis, elas são projetadas e construídas para quem vai morar nelas. O objetivo é diferente é... de um imóvel que você compra e daí você decora do teu jeito, né? ela já é construída para quem vai morar nela. Então, Tiny House não é simplesmente uma casa pequena, né? Como, como muitas pessoas confundem bastante. Já tem uma casa pequena, então uma casa é uma Tiny House? Tiny House, ele, ele é muito mais do que uma casa. Uma, uma casa com por exemplo, até 37 metros quadrados, que é uma definição que existe lá, que, que é padronizada para o mundo inteiro, né? Basicamente não é só isso, né? Ele é todo um estilo de vida que tem por trás, né? Ele é uma casa que foi projetada para simplificar a vida da pessoa. Então, é uma casa que é Prática, funcional, sustentável, né? E que promove uma vida livre. Ainda mais se é sobre rodas, né? Se é sobre rodas, você consegue levar a sua casa aonde você quiser, né? Basicamente isso. Fenomenal. Obrigado por começar com esse tour aí que já fez a galera aqui sonhar. Sem dúvida, é um estilo de vida muito mais intencional, muito mais minimalista, que não, não dá espaço para excessos, né? Então, sem dúvida, eu acho que muita gente está se questionando hoje em dia esse modelo que a gente tem econômico, social, esse modelo do desejo de desejar, do vício né, de sempre acumular mais coisas e tem muito modelo incrível, né? Sendo mais democratizado, as pessoas tendo um pouco mais de acesso agora. Então isso que vocês acabaram de mostrar é, é lindo. Obrigado aí, galera. Muito bom. Mas vamos lá, então vamos começar aqui no oficialmente né? A entrevista, né, obrigado de novo pela presença de vocês, e começando aqui, eu sempre gosto de perguntar, é, já deu para sentir algumas paixões possíveis que vocês têm aí, né? mas antes de perguntar o que vocês fazem, né, qual, eu gosto sempre de perguntar quais são as paixões que vocês têm em comum hoje, já que a entrevista está sendo em casal música viajar, viajar viajar na verdade isso, comer a gente viajar, adora comer bem isso é uma coisa interessante viajar não era um gosto comum né na verdade eu não gostei, eu não era um cara muito de viajar eu então, Robson era muito aventureiro, assim de, de fazer coisas diferentes nos no finais local. de semana mas na cidade de São Paulo na capital uhum. Eu já era de viajar. E a Bel o foco dela era viajar. Quando nós nos conhecemos começamos a misturar essa, esses hobbies, né? então a Bel começou a se interessar por esportes em áreas abertas, começou a curtir mais parques, é. né? E é, ela é me introduziu às viagens. Aí foi uma, um caminho sem volta pra mim, <risos> porque eu comecei a gostar de viajar, conhecer novas culturas, etc. É né? Música, né? Música a gente gosta das mesmas músicas, mesmos estilos musicais por incrível que pareça, né? É óbvio tem músicas que, elas gostam, que a Bel gosta mais, que é o estilo dela mais é. mais europeu. Assim, por ter morado na Inglaterra e eu gosto de um rock and roll clássico, né? Então, às vezes, eu acabo, acabo caindo por um heavy metal, assim. Ah, mas eu escuto de tudo, não eu escuto forró, muito, mas... eu escuto só não escuto funk, o resto eu escuto. Mas, a, intersecção é mas, grande, mas né? a gente <risos> tem bastante intersecção na música. De, co de comida também Ixi, a gente tem. Como a gente, Como a gente morava ser. em São Paulo, na capital, a gente tinha um pacto de nunca repetir em restaurante, porque em São Paulo você consegue variar bastante. Então a gente né, tinha isso de sempre experimentar. Agora a gente tá aprendendo a cozinhar junto. Juntos, que era uma coisa que a gente não fazia muito, porque eu era meio que dona da cozinha, agora eu tô abrindo e, espaço. E é uma coisa interessante, né? Os nossos hábitos alimentares mudam juntos, né? É. Porque, no que me pareça, a gente tem um respeito muito grande, um, um, uma, uma cooperação entre nós, assim, que, que, que eu às vezes eu comento com os amigos e falo assim, nossa, cara, eu, eu não tenho tanta interação quanto você tem, assim, sabe? Tipo, esse, esse, essa cooperação, assim, tão grande. Nós somos nós... muito família, é. nós dois, tanto, tanto eu, nós temos descendência italiana, então o italiano tem muito disso, né, da família tá junto, que foi outro motivo que a gente quis uma casa sobre rodas, porque eu sou gaúcha, a minha família tá toda no Rio Grande do Sul, a família do Robson está no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo e na capital. Então, a gente queria poder estar mais perto das famílias, mas não aquela coisa de final de semana, de feriado, de fim de ano, de realmente morar perto durante... Três meses, seis meses, um ano de poder curtir eles, né? Então a gente tem isso a gente sempre teve muito, muito e a, em comum. E, né? e apesar do choque cultural, né? Porque imagina, minha família foi toda é, vem do interior, né? E, e, e boa parte dela tem tem precedentes, precedentes não, né? como é que fala? Descendentes. É? Dece... Ah, tem, tem raízes, raízes, raízes, né? <risos> é outra coisa, né? Tem raízes nordestinas, então toda a cultura da minha família vem do, vem do Nordeste, da cultura africana ou dos índios, né? Então é uma família tua que mãe, fala, né? do teu pai que é fala alto, é uma família que fala besteira pra caramba, palavrão pra caramba, dança forró, é, e aquela, aquela coisa da festeira. E a família da Bel é uma família mais tradicional, uma família que, do Rio Grande do Sul, aquela coisa de, de fazer o, o, o, o fogo de de chão, de se reunir no final de semana, sabe? É, é, são coisas diferentes, são culturas diferentes. Apesar dessa cultura ter um match certinho aqui, a gente tá aqui hoje. Aí, dois malucos que abandonaram a vida padrão de São Paulo pra morar numa casinha sobre rodas no meio do mato. Não, não é no meio do mato, mas é quase no meio do mato. É, maravilhoso, é do mato. É adorei a é descrição. Meio... Agora, o que que vocês, então, é, hoje, em termos de projeto, né, que, que grande problema no mundo vocês estão tentando resolver, contribuir aí? Bom, tem vários, né? <risos> Por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelo lado ambiental, vai. É, eu acho que um dos principais é a questão ambiental da, da conscientização que nós tivemos né, sobre a quantidade de lixo que a gente gera e sobre como o nosso consumo impacta com o meio ambiente, é, não só na questão, do, da, da questão da obsolescência dos produtos, né, que a gente Mas na é levado escolha, né? a comprar coisas que não vão durar, a gente compra o mais barato possível e aquilo dura um mês, dois meses e vai, vai para o lixo, não vai para o lixo, vai para a natureza, vai para o meio do mato, vai para o mar. É a questão da consciência de quem a gente está comprando, de comprar de artesãos, de comprar de pessoas que façam com as mãos e de comprar, pagar o preço justo por aquilo. Né? mesmo que seja, digamos, mais caro, mas a gente sabe que é uma coisa que vai durar a vida toda. A gente sempre é... tem aquela, aquela coisa, né? A gente acha que o, o, a nossa responsabilidade com o lixo é, basta, termina quando a gente joga é, o lixo lá na fora. Na cestinha, Pelo contrário, né? Do lixeiro ele ele, e não, A mas... nossa responsabilidade, ele começa é, quando a gente está comprando, escolhendo nossos, nossos produtos. Então, a gente passou a escolher muito bem os produtos por qualidade, né? Que o Mabel falou. e e, e, esco e, escolher, e escolher cada vez menos produtos que gerem embalagens, coisas de, que que não vai ser reciclado, né? É. Às vezes dá uma escapadinha, vem um, uma bandejinha né? de, de isopor, infelizmente, né? Mas, é, a gente tenta reutilizar, reaproveitar. Mas a gente tenta evitar o, o máximo arte. possível. Então a gente é. mudou bastante o consumo. Isso é uma das coisas, o consumo. É, é uma a comprar questão... muitas coisas a granel, né, mano? Muitas coisas a granel também. Eu acho que outra coisa, que também é relacionada com a alimentação, né, de da gente consumir alimentos mais naturais e alimentos de verdade, comida de verdade, né, menos industrializados é... e, e, e ter um estilo de vida que impacte o mínimo possível. Então a gente mora numa casa que não é, não tem fundação no chão, ou seja, não é feito de radier cimentado no chão, a gente não impermeabiliza o chão. Nossa casa basicamente ele é como se fosse o nosso pé pisando no chão. Então se eu fico é. com a casa parada ali sei lá, três anos, quando eu saio dali, fica aquelas pegadinhas só de onde eu estou apoiado com a casa. E, e logo ela de, se recupera. de dois meses, a, a natureza se recompõe 100% ali onde eu pisei. E uma coisa interessante, nossa casa não gera esgoto, né? Então, porque quais são os, a, os impactos que uma, uma casa é, tem no, no mundo, né? Um deles é o esgoto, né? A, a geração do lixo, que a, que a Bel já exemplificou muito bem aqui. E o, o esgoto, né? Pra o esgoto, esgoto negro. É. Esgoto, a pegada, né? Que é a base, né? E o esgoto, né? Então o que é o esgoto? O esgoto é basicamente a junção de duas águas. Água, água negra e água cinza, cinza, né? Misturado vira seu esgoto nojento que a gente gera no. O esgoto da casas. privada, né? Assim. Então a, a, a, a, o esgoto negro é o esgoto da, do cocô misturado com a água, e todas as outras águas que você tem, por exemplo, lavando o rosto, lavando a louça, lavando roupa, lavando, é, é, tomando banho, né? Tomando banho, né? É água cinza. cinza, né? E se você ali. Isto, ao uso de sabão é, natural, ou seja, verdadeiramente biodegradáveis ou compostáveis, né? você, essa água cinza pode ir diretamente para a natureza. Se assim, passar por um filtro, por exemplo, de, de, de, de, de sólidos e gordura. O que, que você faz com os sólidos, né? Filtro de sólidos, com, a, com aquela comida que vai pro, pro esgoto? Você bota na composteira, ou seja, vira adubo. E, o, e a gordura? Faz sabão e pedra. Sabão. E a água? Vai regar as plantas. Então basicamente é isso. E o esgoto negro? Por que a gente não tem? Porque a gente usa a privada seca, né? que a Bel já mostrou ali no banheiro. O que é a privada seca? Basicamente é uma privada que não tem água. Ou seja, a gente não mistura água com cocô. Basicamente a gente mistura a, é, o cocô com pó de serra ou qualquer outro elemento em formato de pó né? que seja rico em carbono. Ou seja, que inicia um processo chamado de compostagem. Ou seja, o nosso cocô vira basicamente adubo. Então qual que é o resíduo que nossa casa, nossa casa gera? Basicamente são reciclados. Reciclados que a gente ainda tem acesso, é. que a gente compra no supermercado, por exemplo, de azeite, uh, é, garrafinha de cerveja, garrafa de vinho, ou embalagens, por exemplo, de biscoitos, algumas coisas que ainda é, a gente que, compra às vezes, no a gente supermercado mas a gente tenta é, cozinhar bastante coisa em casa para evitar essas embalagens ou comprar a granel. E eu acho que outra coisa, assim, é, social, é da, a questão social, né? A, a gente está, na verdade, com um projeto colaborativo que está começando agora, que é para a criação de mini casas, seriam mini casas fixas. É para resumir, que eu estava falando que a gente tem um projeto colaborativo, que é para projetar e, e vir a construir mini casas fixas, para pessoas de menor renda ou pessoas que não são solteiras e não querem investir né, muita grana, então a gente está trabalhando nesse projeto porque a nossa ideia é trazer conscientização para as pessoas de que elas não precisam de uma casa imensa para serem felizes, né, que a gente tem essa coisa do consumismo, de quanto maior a casa, maior o apartamento, mais feliz ou mais, mais, mais sucesso eu terei. E, e que não é isso, né, que não depende do tamanho de onde você mora, da tua moradia. O projeto social então... é bem bonito, né, a junção de várias pessoas voluntariamente que estão é. desenvolvendo um projeto, não só um projeto 3D, mas também vamos construir essa casa de tal forma que ela seja acessível Ó, do ponto de vista de construção, ou seja, qualquer pessoa possa construir né, Com o com um manualzinho que a gente vai desenvolver Ou que, sei lá, uma, uma, uma entidade ou uma ONG consiga replicar essas casinhas em essa um casa, projeto facilmente. social né, tanto, Então vai servir tanto para atender pessoas em situações de emergências Para atender comunidades Ou aquelas pessoas que têm muito pouco dinheiro para comprar uma moradia né, Uma moradia digna de qualidade E aí tem uma outras características que tem aí no nosso des grande desafio desse projeto social que é desenvolver é, essa casa acessível que seja de qualidade e que seja sustentável. <risos> é Fenomenal, parabéns galera, <risos> lindo projeto, muito muito bonito. Então, eu tava Vai comentando falar. com a galera que a vida de vocês não, vocês nasceram numa tiny house, né? Vocês construíram isso, vocês fizeram uma transição de estilo de vida, né? Vocês saíram da vida ali do sapato para a vida pés descalços, né, então me fala um pouquinho dessa vida de sapato que vocês tiveram antes, né, para a galera entender, porque muitos daqui talvez estejam nessa vida passada, né, que vocês tiveram e que estão se identificando com vários, vários conceitos, vários valores que vocês trouxeram aí, com esse estilo de vida, né, que faz os olhos brilharem, né, que muita gente acredita que é impossível, vocês estão aí, né, mostrando que sim é possível não só levando isso para a vida de vocês mas para a vida de outras pessoas então fala um pouquinho do antes né como é que era eu bom <risos> eu sou da área de turismo e hotelaria me formei primeiro em hotelaria trabalhei muitos anos em hotéis é, em resorts em Pernambuco e aí depois eu resolvi fazer uma outra faculdade aí fui para o turismo porque eu gosto muito dessa área é, trabalhava bastante com intercâmbio é, morei fora, morei em Londres durante cinco anos sempre trabalhando com hotelaria e aí na volta para o Brasil eu não consegui emprego em Porto Alegre vim para São Paulo porque eu tinha morado com uma paulista lá, consegui emprego acabei conhecendo o Robson então, a, a minha vida a minha vida profissional sempre foi na área de, de hotelaria e turismo internacional mas relacionada a intercâmbio também, os últimos anos na cidade de São Paulo, na capital eu viajava bastante pelo Brasil porque eu era supervisora de uma rede de franquias, então era, era bem puxada, assim, era bem. <risos> era uma vida bem corporativa, né? É, eu, eu vim do, de bancos né, e, fi, e financeiras, né? Sou estatístico de formação não tenho cara de matemático mas sou matemático é. né então foi, é com, com é, é, bacharelado em estatística e aí como esse, isso é extremamente atrativo para bancos né? não só trabalhei com bancos também mas trabalhei com pesquisadores né fazendo pesquisas é, clínicas pesquisas dando né? consultoria principalmente para pesquisadores né da área de, de, de biológicas farmacêuticas é, todas as áreas possíveis né inclusive so, sociológicas e, e econômicas né e então aí é a gente tinha aí, aí a a gente, vida Padrão, uma vida da padrão da capital de São Paulo, de dois carreiras profissionais. ascendentes, né? Carreiras ambas com carreiras carreiras ascendentes. Eu já estava com cargo de confiança, a Bel também, né? E aí, cara, de tanto trabalhar, trabalhar, trabalhar a gente percebeu que a gente estava preso numa vida em que a gente tinha que trabalhar cada vez mais para pagar dívidas, né? que é a famosa corrida dos ratos, né? que é aquela vida que a gente trabalha para consumir mais, para pagar mais dívidas e trabalha mais, e aí é um ciclo que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando a gente menos percebe, a gente está correndo atrás do rabo, a gente fica sem tempo para ver os amigos, sem tempo para visitar a família, sem tempo para fazer os nossos próprios hobbies, né? por exemplo, a gente tinha hobbies é, quando a gente conheceu, a gente fazia muito upcycling, né? A gente gostava de decorar a nossa casa pra, com o lixo. A gente pegava o lixo, transformava e, por exemplo, e fazia. E vendia também, é, é vezes, ferro né? velho, e era No ferro ou essas velho, coisas assim, a gente pegava. E bastante. a gente começou não só a deixar de fazer isso também, comecei deixar, a deixar de andar de patins, de tocar com minha banda. Deixar de passear, é, de sair. O final de sair, semana era jogada no sofá cansado Porque pessoas estava tão cansado, tão cansado, que a gente chegou uma hora que a gente começou. É, a, a ficar cansado, o corpo começou a avisar, né? Começamos a ficar doente, uma a gripezinha, teve... uma virosezinha ali e tal, de repente do nada, o, o, o, a, a, com esses sinais constantes que o corpo vai dando pra gente, fora a, a, aquela descontentamento com a vida, né? Pô, meu, a vida tá uma correria, começa a dar muita desculpa no telefone pros amigos, pô, o cara, não tô... Você fa... às vezes tá cansado e não quer isso, e fala assim, pô, cara não vai dar, tal. tem outro compromisso, e aí o que acontece? Ah! É, virou a síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Basicamente nós tivemos um colapso do corpo, é, tanto físico quanto mental, né? A Bel, por exemplo, a Bel adora trabalhar, adorar, adora, adora trabalhar, né? Eu adora, amo né? a minha profissão. <risos> é, isso é. era muito estranho, você vê uma pessoa que gosta muito do que faz e saindo para trabalhar e do nada, ela fala assim, eu não quero ir trabalhar, Eu tive pânico é? de sair para trabalhar num dia, é, não conseguia sair de casa, não conseguia abrir a porta, né? O trinco da porta. E aí o Robson procurou uma psicóloga no banco onde ele trabalhava e ela falou, ah, são sintomas de estresse muito grave, indicou para uma psiquiatra especialista em estresse, então o burnout ele é o estresse extremo, é, na grande maioria das vezes ele é causado é, por excesso de trabalho ou pela carga, é. no meu caso foi muito relacionado a excesso de trabalho e muita autocobrança né? é, não só das pessoas, mas eu muito me autocobrar o Robson já sofreu assédio moral, Aí, assim, eu saí de licença três meses, voltei a trabalhar, uns dois, três meses depois, ele foi diagnosticado com a síndrome de burnout, mas ele chegou a sofrer assédio moral, é, passou... Três, três meses depois, ó. Pelo trauma... Três meses depois, não foi? Três meses depois, três pelo meses trauma depois. Da, da morte repentina do pai dele, por infarto fulminante, causado muito por estresse... E aí, depois que a gente saiu de estresse, de okay. nós tivemos um, uma, recomendações médicas para fazer yoga, meditação, okay. né, e aí fazendo a yoga e a meditação, a gente começou a fazer um processo de autoconhecimento bem profundo, né, e começamos a perceber que... A vida que nós estávamos vivendo já não era mais adequado para a gente. Porque a gente estava. Durante esse processo de recuperação, durante as licenças, né? Porque eu tive pelo menos quatro, quatro licenças, licenças. Médicas, né? Eu tive uma e aí, pouco tempo depois, eu engravidei e aí não voltei mais a trabalhar. Então, depois. Quando, depois que eu ganhei o João Pedro, eu não voltei mais então... Ela optou por, por ser mãe Por ter integral, integral. É, Ela não, nós optamos né? <risos> <risos> E aí o que aconteceu? É, durante esse período de, de 40, Dessas quatro quarentenas A gente começamos a introduzir o lixo zero Começamos a introduzir a alimentação saudável Começamos a introduzir Várias coisas que começaram a fazer muita diferença Na nossa vida E aí conhecemos o minimalismo, minimalismo. né? E aí o que aconteceu? Quando veio o minimalismo Que era uma forma desesperada da gente aliviar e simplificar a nossa vida A gente chegou a um momento que estava usando Por exemplo, numa casa de 167 metros quadrados Estava usando 40% da casa Ou seja, usava só alguns cômodos né? é, Basicamente veio o minimalismo E aí do minimalismo a gente conheceu as tiny houses Né? Tá. Aí o processo de, de, de construção, todo esse processo, toda essa jornada, vocês podem até acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube chamado Pés Descalços, onde a gente conta toda essa jornada desse começo, como começou a reflexão. Inclusive a gente ensina o passo a passo de como construir essa casa, tá? Só para vocês saberem disso. Tá bom? É é Desde então a gente produz conteúdo digital... Compartilhando nossa. toda a nossa experiência e conhecimento, né, mano? É, viramos produtores de conteúdo digital sobre Tiny House, sobre minimalismo e Sou sobre do... o que a gente vive, né, na verdade. Eu vi que algumas pessoas perguntaram sobre o estacionamento né, da Tiny House, é isso? Então, é, rolou uma perguntinha aqui da Silvana. Deixa eu até botar na tela porque fica mais fácil a gente acompanhar. Então, como é que vocês deixam a casa, pagam o aluguel do terreno, moram sempre no mesmo lugar, saem, voltam? Então, são perguntas bem práticas aí, se vocês puderem falar um pouquinho. São curiosidades típicas da Thaís. <risos> Básicas. A gente faz é, parceria com donos de terrenos. No momento, a gente está numa chácara que é aqui no interior de São Paulo, em Porangaba. Fica... 170 quilômetros da capital, para quem conhece o interior de São Paulo, fica perto de Sorocaba, Botucatu, Tatuí. É, a gente tem um acordo com a dona daqui da chácara, e a gente, nós nos responsabilizamos pelo pagamento de água e luz total do, do terreno, porque ela não sabia quanto cobrar, na verdade ela não queria cobrar nada, ela é uma professora aposentada, que é uma protetora do meio ambiente. Então, ela falou, ah, vocês, um, se vocês receberem os alunos das escolas para falar para eles sobre sustentabilidade, sobre preservação de meio ambiente, eu tô feliz. É, mas aí a gente quis contribuir de alguma outra maneira também com ela e a gente ofereceu para pagar a conta de água e luz, que dá em torno de 400 reais por mês. É, no momento, a gente está aqui esperando né, para ver se a gente consegue sair daqui aí em a, Talvez agora em agosto ou em setembro, e aí a ideia é ou ir mais perto da capital, ou ir mais para o interior, que é onde está a família do Robson. A gente não sabe ainda para onde a gente vai, vai depender um pouco de como vai toda essa estudo que a gente está vivendo, né? Vamos ver mas a, a ideia é sempre essa, fazer parcerias com donos de terrenos de chácaras, de sítios às vezes a pessoa tem um terreno que está lá vazio a gente oferece para limpar, para fazer a manutenção para fazer a segurança do local e ficar lá com a casa como você pode ver, o movimento Any House ele é fundamentado dentro da economia colaborativa, colaborativa. basicamente é uma grande colaboração né? a gente entra com conhecimento, traz cultura traz um monte de outras coisas, obviamente apoio financeiro, né? nós oferecemos pagar a água e luz né? em troca de alguma coisa para essa pessoa. Obviamente, às vezes é uma companhia, às vezes é, é ajudar, cuidar do... do a segurança daqui do local. Do se, segurança né? a ou cuidar do terreno mesmo, fazendo alguns trabalhos, por exemplo, roçar o, a grama e aí vai, né? Muito bom, cara. Delícia. E em relação a desafios também, né? Porque os benefícios eu acho que estão muito claros, né? De viver uma vida muito mais acessível, mais leve, com muito mais liberdade, né? você conseguir... Né, se locomover do jeito que seu coração ditava, você conseguir é, não ter mais apego a, esse, a uma série de coisas, mas também modelos mentais, que acaba que a gente vai sendo doutrinado pelos nossos pais, pelos nossos patrões, dos nossos professores, está todo mundo criando né, um sisteminha de sucesso. Mas vamos falar um pouquinho dos desafios. né dos principais desafios dessa vida, o que, que vocês diriam? É, a gente começou esse processo de desapego lá em 2015, né, de começar a desapegar das coisas que a gente tinha, de começar a refletir sobre a vida que a gente queria ter. É, e aí a gente fez todo o projeto, fizemos toda a construção da nossa casa, então a gente saiu de uma casa de 160 metros, 167 metros quadrados para morar numa casinha temporária de 50 e poucos metros quadrados, antes de vir para a tiny house que tem 27 metros quadrados. É, mesmo assim, não deixa de ser um desafio, porque por mais que a gente soubesse como, a gente tinha a expectativa de como que seria a vida, onde que a gente ia guardar cada uma das coisas, a gente foi fazendo exercícios de minimalismo para desapegar das coisas que a gente tinha até a gente chegar no que realmente coubesse aqui dentro da casa, né? É, eu acho que o maior desafio que a gente está vivendo hoje, nesse período de isolamento social, é porque a gente está trabalhando em casa e o nosso filho tem cinco anos, então ele está em casa o tempo todo. É, é da gente separar os ambientes Tipo, o Robson às vezes tem reunião Eu vou lá pra fora com o João Pedro Ou ele vai lá pra fora fazer uma reunião Então, É uma ética gente... social, né? É uma ética é. social de, de respeitar bastante o espaço A privacidade de cada um Todos nós temos ritmos diferentes Apesar de morarmos numa mesma casa pequenininha Temos ritmos diferentes, né? Então a gente tem que respeitar justamente tudo isso Respeitar o espaço isso que permite uma vida na Tiny House E gera um conhecimento o engrandecimento pessoal de todos nós, né, a Bel me respeitando, eu respeitando ela e o João Pedro aprendendo a respeitar, ele vai ser um excelente cidadão uh, fora do, da, daqui de casa, né, se a gente respeita aqui dentro de casa, que é um lugar de confinamento, que a gente chama, né, então como é que vai ser no mundo afora? Vai ser muito melhor, obviamente, você, o que você faz em casa, você replica fora de casa, fora né. De casa. É então o, o, assim o, o importante vocês saberem da questão do, do, dos desafios né tudo que nós fizemos não foi uma coisa de uma hora para outra né foi tudo uma transição né mas sim tivemos vários desafios né? porque imagina a gente construiu uma casa que não existe no Brasil é tudo extremamente novo né tudo é tudo é novo a legislação para você ter uma ideia não era nem conhecida pelos próprios supervisores no Brasil né então, a gente perguntava lá como é que faz para provar uma casa desse tipo O cara ah, que que é isso aí cara ah, como é que faz isso nem eles sabiam como responder pra gente então tudo nós tivemos que aprender em conjunto ou seja aprender com imagina nós tivemos que construir o avião com ele já voando né? então é obviamente a gente errou Obviamente, a gente teve que dar uns passos para trás, para poder dar mais passos para frente, né? Assim como todo projeto. Então, todo projeto tem aquele frisinho na barriga, aqueles momentos de... Será que vamos existir? Será que, ó, será que te, estamos no caminho certo? Será que... Cara, a gente, foi, a gente sempre fala para todo mundo, né? A gente foi convidado nesse projeto a sair dele diversas vezes, sim, né? Sim. Diversas vezes. E, e não foi o momento de, de dizer desistir, né? Todo... Nenhum momento desse foi desistir. A gente foi lá, insistiu, foi até o final. E aí estamos aqui, né? Morando numa casinha sobre rodas e estamos amando. Mas como é que rola a educação do, do Gabriel? A parte de escola? Como John é que Fico. funciona? João ah, João Pedro, tá... Pedro desculpa, não tira o Gabriel. Não, Talvez é o próximo. Quem sabe tá vindo um Gabriel aí. Foi, foi alguém que perguntou aí, provavelmente, alguém passou o nome de Gabriel aí. Vamos lá. É... Não, a gente tá. Você sabe que a pandemia. Acabou antecipando pra gente uma coisa que a gente já tava meio que se preparando para fazer, né? Que é o homeschooling, né, Bel? É. Ele está matriculado na escola da cidade, porque a gente está aqui desde, né, já do final do ano passado. Então, a gente está nesse terreno desde março, então ele está matriculado na escola municipal. Mas a gente já vinha considerando o homeschooling. Ele tá com cinco anos agora, então ele tá no pré e eu vi que você estava comentando com relação à legislação, é uma coisa que a gente está estudando agora mais profundamente, é, a informação que a gente tem é que, assim, não é que seja proibido no Brasil, é, é que não é autorizado, né, a criança, pelo Estatuto do Adolescente e da Criança, a criança e adolescente, eles têm o direito à educação, mas é, não é rige a questão de que essa educação tem que ser dada por uma, pela escola, por uma instituição. Então, a gente sabe de muitas famílias que praticam homeschooling no Brasil, que praticam com segurança, algumas chegam a ser denunciadas né, para o juizado, mas é, não existe de perderem a guarda dessa criança, porque quando... É, assistente social vai verificar, a criança, na verdade, ela está geralmente muito mais desenvolvida na, naquela idade do que uma criança que está frequentando a escola normal então assim a, a, essa norma tá, ela é tá, tem tá importante ela está né? em discussão está é tramitando de, no, no, de senado, no, Congresso, educação, no senado na né? educação Senado. porque né? O, o assim a norma ele, ele ele ele que que ele pede ele fala assim a, a educação da criança tem que ser dividida entre o, o governo né não sei lá como se responsabilidade fala, né e, mas também do, dos pais também né então no então ele é meio que divide a educação não significa que você tem que terceirizar com 100% com com, com escola. as escolas municipais né com os né? Então, e se você faz isso direitinho, né? Faz tudo todo, você faz isso de uma maneira é, organizada, seguir o calendário é do, do MEC, cronograma. seguir o cronograma do MEC, né, de ensino de cada um dos anos, então isso é super importante de seguir, mesmo que seja feito em casa esse ensino. Além disso é, é importante também você é, não só você seguir, né mas você ter essa, essa disciplina de, de você ensinar, né, você que você garanta com, com, que, o, que tudo que está sendo ensinado está sendo pelo menos cumprido no, no tempo correto né, é. não pode adiantar muito muito, obviamente, também, né? Porque você tem que respeitar também o desenvolvimento do seu filho, mas também não pode, não pode atrasar. atrasar. E uma Outra... coisa que é muito importante é o convívio social, né? Dentro do homeschooling, a criança precisa ter o um convívio social com outras crianças. Então as famílias tendem a levar levavam né, em parques, em atividades esportivas, em outros tipos de atividades para que a criança tenha esse convívio com, com outras, né? Mesmo envolva... que tenha irmãos que ela conviva também com outras crianças socialmente. É, não pode isolar criança 100%, é, senão ela vai ser uma criança que não, não sabe se interagir, interagir no mundo, né? Porque o mundo, o mundo é aleatório, né, cara? Tem muita coisa que... tem muito aprendizado, né? Então, a gente tem essa consciência da importância da interação social. Perfeito. E levar a Tiny House para outros países, vocês têm planos, como é que, como é que o plano, assim, de médio e longo prazo, ou se vocês têm plano, né, de médio e longo prazo, ou é, o foco, né? o foco é Brasil né? o foco é Brasil, a gente quer divulgar bastante o movimento no Brasil né? a gente na verdade entrou no movimento Tiny House como para ser morador de Tiny House né? e sem perceber a gente estava virando embaixador do movimento Tiny House no Brasil né? a gente percebeu que o sonho não era só nosso e muitas pessoas precisavam carentes dessa informação, porque não tem material em português basicamente quando você procura Tiny House, só tem tudo em inglês, tudo né? em inglês. Então, o único material em português que existe são os materiais que nós estamos desenvolvendo no Brasil, então baseado Nessa importância, nessa responsabilidade que foi crescendo, a gente falou assim: pô Bel, a gente tem conhecimento, tem experiência, por que não? ajudar mais pessoas a desenvolver isso no Brasil. Então, por esse motivo, nós vamos levar as tiny Houses para mais próximo das pessoas em quase todos os estados do Brasil. Obviamente, o foco seria sul, sul é. centro-oeste é. e sul. sudeste, né? Quem sabe a gente chega no Nordeste? Vai depender da nossa energia, né? Porque nós, nós somos tiozinhos, apesar de a gente ter essa ah, casa aqui, tiozinho. ó. tiozinho! Somos, somos tiozinho, meu! Ah. E, mas, assim, cogitamos ir para fora? Sim, cogitamos. Né? O Uruguaizinho, da vida. A, minha, a minha cidade, no Rio Grande do Sul, fica bem na fronteira com o Uruguai, então é bem provável que a gente atravesse a fronteira para o Uruguai, mas eu acho que Quem vai sabe, ficar não. por ali no Patagônia. máximo, né? não sei, acho que não. <risos> com a Tiny House talvez não, até porque tem é diferenças de altura de um país para o outro, é, no Brasil as Tiny Houses podem ser mais altas do que no Uruguai e na Argentina, então a gente precisaria de escolta policial para transitar em algum outro país, né? Não, não só escolta, né? Às vezes, dependendo, não é nem, nem tão complexo. Não passa nas pontes, né? Mas não. Mas é a grande a questão é que a gente tem que pedir autorização especial e eles vão passar uma rota pra gente fazer. É então, isso, tem que ir sempre por aquele... É. E a escolta só, é, só existe quando, por exemplo, eu vou supor que eu tenho que atravessar uma cidade, eu tenho que atravessar, sei lá, é, é Buenos Aires. Para eu não errar o caminho e, e, e travar todo o trânsito lá, ele vai escoltar a gente se a gente for passar por dentro de é. Buenos Aires. Mas, Mas eu é importante falar assim, a Tiny House sobre rodas, ela é diferente de um trailer e do motorhome, tá? O trailer e o motorhome, eles são veículos recreativos. Eles, eles são construídos para serem leves, para que as pessoas tenham muita mobilidade e viajem com grande frequência. É... A Tiny House, ele é uma casa. A Tiny House é ele uma, é uma casa. casa, então elas são muito mais pesadas do que um trailer. Elas são rebocáveis, mas elas não são próprias para você ficar... Rodando o mundo, assim, não, ela, né? é, ela é uma aguenta. concepção diferente, não, não é uma aguenta, questão de não mas... aguentar é questão de eficiência mesmo você né? vai gastar muito de o combustível foco... é, e mais manutenção na casa do que você gastaria num trailer numa van, num é. motorhome, então são é. objetivos diferentes, a casa suporta viajar o mundo inteiro? suporta viajar o mundo inteiro sem parar tranquilamente, mas a questão é, é uma questão de eficiência socioeconômica e ambiental por Também. quê? vai gastar muito dinheiro com, com, com, com, com diesel, diesel. Né? e com, com, com caminhão obviamente, e vai gastar, e vai poluir demais, né, cara? Então, tem que fazer o um equilíbrio aí e tal. Se você quer viajar, você pode ter uma tiny house e montar um micro, um camperzinho, você vai com o carro, vai só tem a caminha, sabe? Aquela caminha e a cozinha só. Você vai dormindo na casa, no, no... até um Fiat Uno, tem gente que faz motorhome dentro do Fiat Uno, por que não fazer no, um qualquer, no Fusquinha, sei lá, numa <risos> vanzinha, numa uma é, Numa come, numa van. É, então, se você quer viajar conhecer o mundo, a melhor coisa é motorhome, né? É, sem dúvida. Eu sou apaixonado pelo estilo de vida de motorhome. Eu com a Thaís, a gente roda muito mundo. Sempre quando a gente tem a oportunidade, a gente fica um, dois, três meses. A gente fez uma trip na Austrália, que a gente rodou três meses né, de, de motorhome. Foi... É um estilo de vida que você percebe de verdade o quão pouco você precisa para ser feliz. Né? Porque eu ficava de sunga ou bermuda o dia inteiro, pé descalço, trabalhando de boa, assim, 4G, pegava super bem lá, Starbucks, de vez em quando a gente parava, e, e aí você fica com preguiça de pegar as coisas na mala, porque ela tá um pouquinho de baixo, escondida tal, e quando você vê, você passou sete dias com duas bermudas, é né, uma toalha, sem camisa o dia inteiro, então é, é muito gostoso. É, a última moto que a gente fez foi, na, foi no Havaí, numa vanzinha que nem ar-condicionado tinha também, e era aquela bem Volkswagen das antigas, né, tipo, bem, bem, bem roots. E foi uma delícia, foi uma das experiências mais, mais conectantes, assim, de estar de tá próximo da natureza, acordando, pô, quatro e meia, cinco horas da manhã, indo dormindo é, oito horas da noite também, cedinho. Não, mas obrigado, Ó, a gente já tá chegando na fase final, então queria pedir para vocês aqui... Falar assim uma mensagem para quem estava alguns passos atrás da vida que vocês né, já viveram, assim naquela corrida dos ratos, aquela loucura. Fala um pouquinho assim, o que, que seria uma mensagem para quem tem medo. Acho que isso tudo é ilusão. Acho que só vocês, que são super especiais e únicos no mundo, conseguiram. É, fala para a galera aí uma mensagem para eles entenderem que, que há caminhos diferentes do que todo mundo diz aí na mídia. Que é o certo e o errado. Eu acho que nós não somos especiais, nós somos até pessoas bem normais, bem tradicionais. Normal não, é, normal não né? <risos> <risos> Ninguém é normal, né? Ainda bem. Somos loucos, é, mas, somos loucos. É, Mas eu acho que assim, a, a gente, pelo menos eu, a gente, né, tem essa coisa da gente se preocupar muito com a opinião dos outros, ou com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que que, né? E se as coisas derem errado, né? A gente tem essa tendência de se preocupar muito com os outros e não com a gente. Com a opinião é, alheia. E tem uma tendência de ter muito é. medo do Sim. desconhecido, do novo, né? porque é da natureza humana, a gente quer a segurança, a gente quer a estabilidade, né, isso nos dá esse conforto, essa segurança. É, mas eu acho que se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber se realmente poderia ter vivido algo diferente, né, eu, eu, sou de uma, eu venho de uma família de empreendedores, é, e o meu bisavô sempre dizia duas coisas que, na verdade, o meu avô falava que mensagens que eu guardo, ele falava duas vezes que eu sempre vou proporcionar se eu puder, né, os meus filhos e netos, que é viagens e estudo porque são duas coisas que nunca ninguém vai tirar de você, você pode perder tudo e ele perdeu absolutamente tudo que ele tinha de posses e ele fala, essas co duas coisas nunca ninguém vai tirar de você, então invista o seu tempo e o seu dinheiro em viagens e estudos. Basicamente experiências de vida. Experiências de vida e o meu bisavô, que era o pai dele, falava sempre, arrependa-se de ter feito e não de não ter feito. Então isso é uma coisa que eu carrego comigo e... para não chegar no fim da vida e ficar pensando ah, se eu tivesse, né, eu fiz. Aí do meu lado, o que eu falo para vocês? Assim, acho que é mais importante vocês se libertarem das âncoras. Nossa vida é sempre ancorada. Ancorada a medos, coisas que causam medo pra gente. Uma das principais âncoras da nossa vida que nos prende na vida atual, sempre na vida atual, vai, estamos ali trabalhando, não podemos largar aquela vida, o que, que é? Dívida. Acho que é a principal âncora de todo mundo. Sei lá, talvez algum sonho, uma loucura que nós fizemos de comprar uma casa, um financiamento, talvez não estávamos preparados para isso, em prol de um sonho, ou em prol de, de se afirmar na sociedade, né? Ou para a família, etc. Né? Dois é algum sei lá algum algum alguma coisa que está te prendendo ali sei lá por exemplo um pai doente uma mãe doente etc é, tem que ser libertado dessas âncoras a segurança né? do emprego a segurança mesmo os medos o medo da, da por exemplo da, da violência cara vou falar para você se você mira algum algum estilo de vida conheça pessoas que vivem assim converse com elas aí vai abrir sua mente você vai falar assim cara você vai quebrar um monte de barreiras, né? Que, que são as âncoras, né? Que é o, o medo, o medo da violência, o medo da desinformação. É, é, é aquele amigo que, que não sabe nada, mas fica, fica dando palpite. Ah, cara, esse estilo de vida aí é meio. Sei lá, cara. Eu não desisto disso aí, cara. Não dá, é, você vai perder muito tempo nisso aí, cara. Não anda de motorhome, não, que é, que é furada, cara. Vai dar muito manutenção, mais manutenção do que, do que vida boa. É nada, cara. Você vai, conversa com as pessoas e aí você tira a sua essa? conclusão. O que acontece? Você vai quebrando essas Barreiras, vai tirando essas âncoras. Quando você vê, você está sentindo leve, né? Adotar o minimalismo também é uma forma de você libertar de âncoras. Quanto mais material, quanto mais coisas você tem, mais, mais responsabilidade você tem em cima dos, desses objetos. Já dizia o Pequeno Príncipe, né? Então, vocês já sabem disso. E das dívidas, né? Se você conseguir se libertando das dívidas, se organizar financeiramente, que foi o que nós fizemos, para daí você fazer uma mudança de vida que você deseja, você faz ela com segurança. E aí você é libertado das âncoras, você tem coragem pra, pra, pra dar esse salto, né? Que é justamente respirar fundo e, e dar aquele... Sabe aquele pulinho naquela cachoeira que você tá com medo de pular? e você vê, ah, você dá aquela respiradinha e aí você pula? Né? É o famoso... <risos> Muito bom, cara. Perfeito. Galera, obrigado. Obrigado por abrir a casa de vocês, abrir esse estilo de vida. Inspirar com essa história já teve convites aí, ó, da Taia para vocês passarem uma temporada lá no terreno dela no sul. Oh, então, ó, <risos> manda aí, Taia, falando um que você tá que a gente vai. Show, manda <risos> <a> mensagem <risos> para eles, Taia. <risos> <risos> Cara, mas muito bom, ó. foi fenomenal. Muito obrigado, valeu aí pelo esforço também. Que eu sei que live com internet da forma que é, é sempre difícil, né? A gente já viveu muita coisa parecida, então obrigado pelo esforço, pela resiliência. E onde que a galera pode saber mais da história de vocês, dos projetos, acompanhar de perto? Fala aí pra galera agora. A gente tem o perfil do Instagram, né? Que é a Vida com Pés Descalços. Tem o canal no YouTube, que chama Pés Descalços. E o nosso site... Que é pesdescalços.com.br. Tá tudo lá. Tem todas as informações que vocês precisam. Se a gente é vegetariana ou não, viu que tem um monte de perguntas ali, né? Como faz para legalizar, como, qual o tamanho da nossa casa, quanto pesa, como faz para construir. E não só compartilhamos só a questão técnica, mas também compartilhamos o nosso estilo de nosso vida para você. Como é que é o dia a dia, como é que, a gente, como é, que é, é, é a relação com nossos filhos e assim vai. nosso filho. O nosso filho, né? <risos> nós, estamos, nós estamos adotando um é que já tô falando, já, já tô falando no futuro já. Vocês fizeram a casa para dois filhos, já dei o nome aí do Gabriel, vocês estão cheios de ato falho, então ó, já tô vendo que essa não vai ser mais uma tiny family não. Oh yeah! E sejam todos bem-vindos ao Movimento Tiny Houses do Brasil. Gente, obrigada pela paciência aí com a internet, obrigada Ian pelo convite, prazer. Muito obrigado, né? maravilhoso. Obrigado, galera. Beijo! E aí, curtiu esse bate-papo com esse casal maravilhoso? Muito bom, né? Cara, é um estilo de vida que eu, particularmente, admiro muito, meu sonho. Né, todas as experiências que eu tive vivendo em motorhome com a Thaisa, né, a gente vivendo de uma maneira muito livre, muito móvel né, né, pelo mundo. Esses foram momentos onde a gente colecionou uma série de experiências que eu tenho certeza que a gente vai ter muito orgulho de contar para os nossos netos lá na frente. Então é um exemplo aí de um modelo de vida diferente do que você está acostumado a ver, do que a sociedade né, nos impõe aí como um modelo certo, um modelo de sucesso. É, e isso foi apenas para provar para você que há diversos caminhos diferentes, e caminhos lindos e caminhos muito verdadeiros aí, onde você traz para a sua vida mais intenção e foco naquilo que é essencial. Então, se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aí nos episódios do podcast, porque eu venho entrevistando vários outros lifehackers que vem questionando esses modelos e desenhando uma vida aí com muito mais alinhamento com o que importa. Então, se você precisa de ajuda, né, ou para ser libertar da CLT, demitir seu chefe, ou adquirir né, coragem e uma mentalidade aí para seguir em frente com aquilo que você realmente acredita. Conta comigo, tô aí para te ajudar. Tem vários formatos na descrição que podem te interessar, tá? E a gente segue aí na jornada. Até a próxima.